Existem alguns conselhos que são capazes de transformar a sua vida e o seu modo de pensar no exato momento em que são ouvidos. Mas muito além de serem sábios, estes também precisam se encaixar ao seu momento de vida para que realmente façam sentido. Porque do contrário, se tornam apenas palavras bonitas ouvidas ao acaso. Por isso quero aprender mais sobre quais são os sete conselhos esclarecedores e capazes de mudar a sua vida, então vamos ao que interessa. O primeiro conselho é escutar o que as pessoas têm a dizer, não interrompendo-as e as deixando falar, pois é muito certo que desse modo você consiga extrair muito mais de uma pessoa do que seria capaz caso conversasse com a mesma, mas a interrompesse a todo instante. E nessa atitude, existem muitas coisas novas que você pode descobrir. Tanto uma inveja que só aparece no final de uma conversa, quanto palavras sábias após o término de um raciocínio. Ouvir o que o outro tem a dizer por completo, certamente traz muitos aprendizados e reflexões novas. Por isso, não interrompa uma pessoa em uma conversa formal. Deixa falar por ter educação e por querer saber até onde aquilo chegará. O segundo conselho é saber que a derrota faz parte da vida, e quem não falha não está tentando quanto deveria, pois certamente, se você não está errando e aprendendo com seus erros, você está dentro da zona de conforto. E como o nome já diz, se é uma situação confortável, você não está aprendendo nada com aquilo, pois as coisas que podem te ensinar mais e te levar aos melhores resultados, está na dor. A dor de ter a chance de mudar de vida ou de quebrar e recomeçar tudo de novo, de errar em uma atitude, mas de refletir e se tornar alguém melhor a partir daquela situação e de poder conquistar o amor da sua vida, mesmo sabendo que pode se decepcionar. Enfim, os erros sempre acontecerão, independente da sua vontade. Por isso, pare de temer o erro e o encare de frente, pois dessa forma você terá a oportunidade de acertar em algo na sua vida, que seja grande e que te traga bons frutos e resultados. O terceiro conselho é sobre assumir o controle das suas atitudes. Não deixe que outras pessoas falem ou façam escolhas por você, pois caso pense em deixar a sua vida nas mãos de outra pessoa, essa vai moldá-la da maneira que ela desejar ou pior de qualquer maneira pois estará ocupada demais com a sua vida particular e não saberá exatamente tudo sobre você em suas particularidades para decidir o que deve ou não fazer e continuar fazendo entende tanto nas oportunidades quanto nos problemas dificilmente essa pessoa acertará por você então a partir de hoje tome as rédeas da sua vida e decida suas próprias escolhas. O quarto conselho é saber que 70% do seu sucesso vem da sua capacidade de lidar com as pessoas. Isso é, sobre a relação interpessoal que você estabelece com essas. Os outros 30% é sobre ser politizado. E quando digo isso, me refiro ao conhecimento em si que você deve ter em sua profissão pois de nada adianta você ser um médico que acerta em todos os laudos e faz as melhores cirurgias, sendo que é incapaz de falar com educação, com seus pacientes. E a menos que você seja um político, essa regra sempre vai valer para você. O quinto conselho é sobre não esperar que a vida seja justa contigo, porque a regra do jogo não é sobre justiça, e muito menos a sua justiça. Você deve entender isso, pois infelizmente as coisas são assim e não irão mudar. Então ou você se adapta ao que realmente é, ou viverá sempre amargurado reclamando como um tolo que não aceita as coisas como elas são, perdendo miseravelmente para quem enxerga as coisas como elas são e aceitam isso. E cara, nesse ponto, tente enxergar as coisas como elas são e mesmo que não goste do que vê, dê o seu melhor e faça o seu diferencial, mesmo que isso não seja recompensado. O sexto conselho é sobre nunca se esquecer de onde veio, nunca esquecer de quem te apoiou, te incentivou e torceu por você, pois a subida ao topo faz com que muitos desistam de te acompanhar tomando outros caminhos diferentes do seu. Você perderá o contato com muitas amizades, e deixará de se relacionar com muitas pessoas. Porém, as que continuarem fiel ao vínculo estabelecido com você merecerão seu mais sincero respeito. Desse modo, você terá êxito em cultivar boas amizades, evitando os desgastes e más influências das companhias erradas. E o sétimo e último conselho é ser adaptativo às situações que acontecerem, pois um aprendizado não só terá um único ponto de equilíbrio, terá vários. E saber como usar esse aprendizado em diversas outras áreas e de diferentes maneiras te garantirá um trajeto mais seguro e com menos erros. Em outras palavras, saber aperfeiçoar o que se aprende moldando para se adaptar às situações presentes fará com que você tome as melhores e mais certas decisões.